O projeto de lei insere os veículos automotores no rol dos produtos obrigados ao sistema de logística reversa previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, serão adotados o reuso, a reciclagem e o tratamento de materiais e carcaças de veículos que não têm mais vida útil. Ao criar uma Política Nacional para a Reciclagem de Veículos Abandonados, o projeto beneficia o meio ambiente, protege a saúde e gera emprego e renda. Autor da proposta, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação da matéria. Um projeto que está aí, com esse objetivo de dar andamento, esvaziar os pátios, jogar esses, essas peças, esses carros velhos para reciclagem, porque esses, esses veículos paralisados nos pátios, eles são também danosos ao meio ambiente. Eles produzem metais pesados que são escorregados pela enxurrada, pela chuva e vão contaminar mananciais. Esses veículos danificados também, eles servem para criadouros de insetos, para a propagação de doenças e tudo mais. E os dados econômicos do aproveitamento da destinação depende de lei, depende do congresso. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa de Apoio à Produção de Veículos Automotores, o chamado Programa Rota 2030. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.